Bom dia família, mostrar um pouquinho do do hotel onde nós estamos hospedados aqui em Shanghai. Hotel muito bonito, pena que vai ser só. Foi só uma noite, a gente já está indo embora hoje. São vários chalezinhos. Muito bonito mesmo. A gente está hospedado aqui no. Estava né? 123. Olha só o caminho que tem aqui dentro do hotel. Muito lindo, muito lindo, lindo, lindo. É meio temático, né? É uma floresta. É lindo. Shanghai, que está a 800 quilômetros de Bangkok, onde se encontra o Triângulo do Ouro, que é a famosa fronteira dos três países. Também o Templo Negro, que é o Templo da Morte. O Templo Branco. São lugares emblemáticos do turismo aqui na Tailândia. É isso aí, família. Diego Lima, excursões internacionais. Viajar é isso. Conhecer mundos diferentes. Abraços.